Uma pérola ecológica brilha no coração da Europa. Uma ilha selvagem em plena paisagem criada pelo homem. Mas esta não é uma reserva natural qualquer. Com origem numa área de águas residuais, tornou-se essencial para as aves migratórias da África, da Ásia e da Europa. O mundo aquático, no noroeste da Alemanha. O santuário de aves de Munster, Rieselfelder. A vasta zona úmida acolhe inúmeras espécies ameaçadas. E é hoje reconhecida internacionalmente pela sua notável diversidade de ave e fauna. Escondidas no denso caniçal, três crias famintas de tartaranhão ruivo dos paúis esperam ansiosamente pelos progenitores. O seu ninho é uma fortaleza contra os predadores. O tartaranhão ruivo dos paúis raramente se reproduz com êxito nesta região. Porém, este casal conseguiu e a última caçada do macho também foi bem-sucedida. E ele entrega habilmente à sua parceira. Formam uma excelente equipa. De início, só o macho caça, enquanto a fêmea alimenta a prole. Mas as crias em breve terão tal porte e tal fome, que ambos os progenitores terão de caçar. Para já as temperaturas são amenas, mas quando começarem a arrefecer, os tartaranhões partirão para o sul da Europa ou para a África. Há 50 anos esta espécie estava praticamente extinta. Agora, este casal prospera, num local absolutamente inesperado. Vista do ar, esta paisagem parece um tabuleiro de xadrez de água e caniços. Contudo, este paraíso selvagem não surgiu naturalmente. Foi criado pelo homem. Tudo começou na cidade de Münster. No século XIX, albergava 60 mil habitantes. Como em muitas cidades da época, as suas águas residuais corriam diretamente para os rios adjacentes, produzindo um fedor insuportável e doenças. Para aliviar os rios, há pouco mais de um século, a cidade começou a encaminhar os resíduos para uma rede de condutas. O solo arenoso da charneca vizinha funcionava como um filtro. A matéria suspensa ficava à superfície, ao passo que a água já limpa se infiltrava na terra. Esta estação natural de tratamento de águas residuais, com uma área superior a mil campos de futebol, purificava a água de toda a cidade. E, pelo caminho, aconteceu algo mágico e inesperado. Da paisagem surgiu uma nova zona úmida, atraindo aves aquáticas de todo o mundo. Aqui encontraram refúgio pernaltas raras, numa altura em que outras zonas úmidas da Europa se perdiam para o desenvolvimento agrícola e urbano. Os biólogos começaram a catalogar a nova ave-fauna da renovada região. Na altura, os jovens cientistas não se aperceberam da importância que os seus esforços teriam. Este maçarico de dorso malhado voltou da sua casa de inverno, a sul do Saar. Como muitas outras aves aquáticas, vêm até o Rieselfelder para se fortalecer, antes de seguir caminho para as zonas de nidificação na Escandinávia e na Rússia. A narceja comum e o raro pilerito de bico comprido também aqui fazem paragem, nas suas extenuantes viagens entre a África, o sul da Europa e a Sibéria. Mas os feitos desta bela espécie são inigualáveis. O combatente é o ultramaratonista do mundo das aves. Os ornitólogos até já encontraram um espécimo destas paragens na Sibéria Oriental, a mais de 7 mil quilómetros. Sem estas zonas úmidas interiores, Muitas aves migratórias teriam dificuldade em levar as suas deslocações até ao fim. As reservas de gordura que aqui acumulam abastecem os seus longos voos. As restantes aves também são particularmente ativas na primavera. Muitas são as espécies que agora regressam para nidificar. Para onde quer que olhemos, há acasalamentos a acontecer. nos extensos caniçais, há agora raras aves canoras. Durante décadas, o pisco de peito azul esteve à beira da extinção, na Europa Central. Agora, está de regresso. O canto do macho estabelece o território do casal. Na primavera, os caniços ainda estão castanhos e áridos. O vigor do sol em breve mudará isso. Um casal de cegonhas brancas voltou do seu local de invernação no Mediterrâneo. Com o seu ruído típico, voltam a tomar posse do seu ninho. Ao longo das próximas semanas, esta quinta na orla da reserva natural será a sua casa. Nenhuma outra ave europeia constrói ninhos tão grandes. Alguns chegam a pesar duas toneladas. Regra geral, as cegonhas brancas mantêm-se monógamas durante muitos anos mas não se inibem de trocar de parceiro. Na realidade, são mais fiéis ao seu ninho do que ao companheiro. A fêmea em breve porá ovos, de que ambos cuidarão durante um mês. Aos poucos, a reserva natural sai da hibernação. Onde quer que o sol toque, a natureza desperta. Ao contrário da cegonha branca, o galeirão comum passou aqui o inverno. Também para eles começa agora uma fase emocionante. Lutam ferozmente pelos melhores locais de nidificação e afugentam qualquer intruso. Este ganso bravo é demasiado grande. Deixam-no ficar. Os galeirões lutam até à exaustão. Hoje, como quase sempre, os conflitos só terminam ao anoitecer. À noite, as aves refugiam-se nestas águas. A segurança é tudo. Aquelas que não tiverem cuidado estão perdidas. Uma raposa apanhou um ganso. Não é apenas a sua vida que depende de uma caçada bem-sucedida. Junto à sua toca, dois animados juvenis aguardam o seu regresso. têm apenas algumas semanas de vida, mas estão cada vez mais ansiosos por explorar. A reserva é um bom território de caça para a raposa. A tímida predadora faz a sua parte para manter o equilíbrio da natureza. Nem todos os ambientalistas acolhem favoravelmente as raposas. Mas, neste meio farto criado pelo homem, não será esta família que fará moça na população de aves. As várzeas ao redor dos lagos não albergam apenas raposas. A reserva também é habitada por grandes herbívoros. Também os bovinos rec aqui vivem, já que são particularmente resistentes ao frio. Os bezerros nascem ao ar livre e a manada é totalmente independente, exceto quando tem de ser alimentada no inverno. São parentes de bovinos primitivos há muitos tintos, e o seu pastoreio constante impede o crescimento excessivo das várzeas. Assim, sem saberem, estes bovinos asseguram a sobrevivência dos muitos mamíferos, aves e insetos de Rieselfelder. Nas águas pouco profundas aquecidas pelo sol da primavera, dá-se um curioso espetáculo. Um baile anfíbio. Nos charcos juntam-se rãs comuns e rãs verdes. Os machos só têm uma coisa em mente: arranjar a parceira ideal. Não é hora nem local para acanhamentos. Nem para desconcentrações. Só os machos têm sacos vocais. Esta parceira não irá por ovos tão cedo. libélulas estão em clima de acasalamento. Neste ecossistema há quase 30 espécies diferentes. A sua corte é um pouco menos desajeitada do que a das rãs. Mas correm riscos. A barreira entre a felicidade e a morte certa está à espreita. Uma vez mais, uma rã falha o alvo. O dia nasce e a cegonha macho procura alimento. A fêmea aguarda pelo seu regresso. E não está sozinha. No ninho aglomeram-se agora quatro crias. Que têm fome. Têm sempre fome. Durante anos, os ornitólogos tentaram atrair estas imponentes aves com auxiliares de nidificação na área protegida. Só no início do milénio, elas aceitaram o convite. Hoje, todos os anos, há até sete casais a nidificar em Rieselfelder. Alguns ficam mesmo todo o ano. Nestas várzeas férteis, encontram os insetos, anfíbios e roedores de que necessitam para alimentar as crias. Uma espreita dela, além desta área protegida, revela a importância de tal paisagem recuperada.